Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer novamente né, o, o confiança do Enio, a confiança da Carla. Uh, quero agradecer o convite de estar podendo compartilhar com vocês aqui essas essas, essas ideias. né? Eu nem posso dizer que é alguma coisa muito consolidada, porque efetivamente é um momento que a gente não está com muito tempo para pensar. né? A gente está com mais tempo de agir, a gente precisa agir, tudo, agir de uma forma muito rápida, muito intempestiva, porque ninguém nunca imaginaria que estaríamos passando por um momento como esse uhum. e a minha ideia aqui, uh, a minha ideia é, é fomentar um diálogo, até porque muito do que eu vou falar aqui eu nunca fiz, eu não sei exatamente como isso aconteceria, eu fiz mas eu fiz presencialmente, remotamente, muito do que eu tô colocando aqui remotamente eu nunca fiz né? Até porque eu nunca tive oportunidade de, de nunca tive a necessidade de realizar de modo remoto, porque tudo funcionava muito bem no ensino presencial. Então, é, uh... Eu gostei de uma frase do Mazoeiro, que eu não sei se o Mazoeiro está aqui ou não, mas que a gente tem que focar na, na parte do emergencial, né? Pois é, pois é. As coisas têm que acontecer é. e, e, e a gente não tem muito tempo para fazer testes antes de, de, de, de fazer as coisas, né? Eu vou falar até um pouquinho sobre isso durante a apresentação. E, bom, eu sou o Leonardo, quero me apresentar primeiro. Sou professor do Instituto de Física há, há quatro anos. Uh, sou coordenador do Centro de Referência de Ensino de Física, da, da, da, que, que é um órgão vinculado ao Instituto de Física. E sou membro do Grupo de Ensino de Física. Deixa eu só passar aqui. Sou membro do Grupo de Ensino de Física. Uh, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Física da Universidade Federal do Sul, fundado desde 1967 pelo professor Marco Antônio Moreira, e, e eu preciso, antes de mais nada, começar essa apresentação dando crédito, uh, crédito às pessoas que me ajudaram na construção disso, muito do que está nessa apresentação uh, uh, passou por essas pessoas, são criações dessas pessoas, eu tenho que dar os créditos a Eliane Weidt, ao Ives Araújo e ao Tobias Espinosa em especial. É, uh, são pessoas que são do nosso grupo e que tudo que está aqui a gente discutiu em algum nível E para começar essa apresentação eu quero falar, começar com uma história Uma conversa que eu tive há poucos dias com uma aluna de C, uma aluna de C minha Essa aluna, a gente estava começando uma reunião Eu tinha marcado uma reunião, não lembro bem, mas digamos que para as 10 e meia da manhã e aí essa aluna pediu, a gente já estava na sala do MCONF conversando, e ela disse, professor, espera um pouquinho aqui que eu estou colocando a minha aula para gravar. E eu falei, como assim você está colocando a tua aula para gravar? Se tu tem tá em aula, tu tem que estar tá na aula, tu não pode estar tá na reunião comigo. E, e ela disse, não, professor, é tranquilo, eu estou com o OBS aqui, eu vou colocar para gravar a aula. E, e, e aí ela terminava dizendo, eu não preciso ficar na aula, porque eu coloco para gravar e saio e aquilo me deixou um tanto desconfortável mas na hora que ela falou aquilo eu fiquei pensando pois é, qual é a diferença? se ela ficar na aula ou se ela colocar para gravar e ver a aula depois né? outra, outra outro relato outro, outra manifestação de uma outra aluna minha ela estava falando um pouco sobre as experiências que ela estava tendo no ensino remoto, algumas disciplinas já estão sendo desenvolvidas no Instituto de Física, e ela dizia o seguinte, minha internet é tão ruim que eu só consigo aproveitar mesmo as aulas gravadas. Ela dizia que a aula síncrona, praticamente ela não conseguia aproveitar, porque travava, porque ficava picotando, porque ficava um desastre. E, e eu coloco essas duas, essas duas passagens, essas duas manifestações, porque uma das coisas que a gente sempre precisa pensar, Nesse momento, esse assim, ensino remoto emergencial é uma adaptação do ensino presencial. O que eu vejo é que, em algum nível é, mas eu vejo que alguns professores, não sei dizer quantos, a gente não, não não tem essa noção, mas alguns professores têm implementado no ensino remoto emergencial exatamente o que acontecia no ensino presencial. Então, desenvolvem aulas no ensino remoto emergencial essencialmente baseado em exposições de modo simples. E, bom, isso tem uma série de, de implicações. O fato é que a gente precisa pensar no ensino remoto e presencial como uma coisa que é diferente do ensino presencial. Só que tem um outro problema muito sério, é que a gente não sabe bem o que é ensino remoto emergencial. O que eu quero dizer não sabe bem? A gente até pode conceitualizar bem. Mas a gente tem muita pesquisa em ensino à distância a gente tem muita pesquisa em, em, em blended learning, né? ou seja, ensino misto com momentos síncronos e assíncronos, mas ensino remoto emergencial, o fato é que ninguém está devidamente preparado. E aí eu coloco alunos e professores, nem nós, professores, nem os estudantes. Uh, essencialmente, essencialmente, porque o nosso currículo não está adaptado a isso. O nosso currículo ele prevê momentos presenciais, a gente tem disciplinas experimentais, a gente tem momentos de debate em sala de aula, o nosso currículo prevê que a gente se encontre, e não há tempo de preparar uma adaptação, ou não, não diria, talvez nem, se, nem seja só uma questão de tempo, a gente não tem estrutura para isso, uh, até porque hoje, hoje o nosso ensino tem que ser 100% remoto, não tem como ele ter qualquer momento de, de, de, de contato presencial entre os estudantes. Outro elemento que é marcante, no ensino à distância, a gente tem um momento de preparação, um currículo adaptado para o ensino à distância, na situação que a gente está, planejamento e execução são absolutamente simultâneos. Né? A gente planeja a aula num dia e praticamente no dia seguinte está dando aquela aula. A dificuldade de pensar em alternativas é muito grande. E o quarto elemento é que, no fim das contas, uh, o que a gente quer mesmo é minimizar prejuízos. Quando a gente pensa em ensino à distância, a gente na verdade quer uh, oferecer benefícios, a gente quer expandir o acesso ao conhecimento. Né? Quando a gente pensa no ensino remoto emergencial, vejam a questão, é, é conceitual aqui, a gente está invertendo um pouco a discussão, a gente não está pensando em ampliar o oferecimento, a gente não está pensando em levar benefícios a pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, quem sabe, a gente está no fim das contas pensando em minimizar prejuízos. A nossa cabeça está pensando diferente e isso tem implicações importantes também. Três elementos eu diria que são fundamentais quando a gente está pensando em ensino remoto presencial, ensino remoto emergencial. Eu não estou dizendo aqui que esses elementos não são importantes quando a gente está com o nosso ensino tradicional, com contato presencial, mas esses três elementos eles se tornam ainda mais importantes quando a gente está pensando em ensino remoto emergencial. O primeiro dele é a equidade de acesso. É, a gente, quando está pensando no desenvolvimento da minha disciplina, eu, eu preciso pensar em como eu posso maximizar o acesso aos materiais da minha disciplina para alunos que muitas vezes não vão ter os recursos de, de, disponíveis da forma como deveria ter. Né? A gente tem alunos, por exemplo, que precisam compartilhar computador em casa. Quando quando tem computador, né tem o filho e o pai estão estudando, e se tem aula ao mesmo tempo, só tem um único computador. Como é que faz isso? Então, a gente, tem, a gente precisa pensar em alternativas para promover essa equidade de acesso, ao máximo. Não estou dizendo que a gente vai conseguir, talvez, chegar numa situação ideal, mas ao máximo, certamente. Um segundo elemento que ganha muita força quando a gente pensa no, no ensino remoto emergencial é o pertencimento. Uh, senso de pertencimento é algo fundamental em uma universidade o indivíduo se sentir parte daquele processo é absolutamente fundamental muitas e muitas pesquisas colocam o senso de pertencimento como um elemento fundamental uh, na tomada de decisão sobre evadir e persistir num curso e no ensino remoto presencial a falta de contato presencial com as pessoas tanto com o staff da universidade tanto com os professores, quanto com os colegas é um passo para o aluno se sentir isolado se sentir por fora do processo e daqui a pouco ele está esquecido lá dentro o terceiro elemento que ganha muita força, e ele ganha força por quê? Porque efetivamente é o maior desafio para a gente quando a gente está no ensino remoto emergencial, é a questão da participação e do engajamento. Quando você está dando uma aula presencial, você tem o feedback absolutamente imediato, né? você olha para o aluno e vê se ele está sorrindo, se ele está com cara de dúvida, se ele está tá manifestando alguma expressão de dificuldade. Quando a gente está numa aula remota, isso tudo se perde. Ainda que a gente tenha câmeras ligadas, isso é, é muito complicado. Então, a, a gente precisa fomentar a participação, precisa fomentar esse feedback para entender o que está acontecendo, para fomentar ao máximo essa participação do estudante. E aí a minha apresentação ela vai estar tá muito focada nesses três elementos. A forma como eu vou apresentar essa, essa, essas possibilidades de dinamismo no ensino remoto é pautada uh, em grande parte na busca por maximizar esses três elementos que eu coloco aqui. Tá. Eu, eu, eu peço que se vocês tiverem questões a colocar vocês podem ir colocando no meio da apresentação tá uh, não precisa esperar para o final bom aí, aí alguém pode falar, tá, mas como que eu vou fomentar essa maximização dessas três coisas né uma forma que a gente pode meio impulsivamente pensar eu preciso, eu preciso ir no site preciso procurar estudos sobre o ensino online eu preciso investigar como é que eu promovo isso e aqui eu coloco uh, se a, gente, se a gente entrar na, em, em sites das principais universidades do mundo, vai ter lá um linkzinho, lá na abertura, sobre ensino remoto e emergencial. Estou falando disso agora. Né? E a gente entra lá e vai ter uma série de dicas. Como é que eu posso promover ensino online e coisas desse tipo. Aqui eu coloquei até ensino online, não ensino remoto. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre essas dicas, mas um dos aspectos que frequentemente aparecem nessas, nessas discussões, nesses sites, é que se a gente está promovendo ensino online, a gente tem que colocar... O foco na metodologia e na aprendizagem acima da tecnologia. e a gente não, Eu não estou dizendo aqui, ah, tecnologia é um detalhe, claro que não, tecnologia é algo bem importante no ensino remoto, a gente tem que estar tá preocupado com tecnologia, mas a metodologia e a aprendizagem não podem ficar né, como algo secundário em relação à escolha das tecnologias, ao uso das tecnologias. Tá. ok aqui E aí, quando a gente começa a pensar em ensino online como que eu posso focar na metodologia, que aspectos da metodologia eu posso variar, você vai encontrar uma série de alternativas. É, eu posso pensar em modalidades aqui, eu peguei uma tabela aqui de um artigo, em que aqui, a, fala diferentes modalidades, de ensino online, né? completamente online, misto. Bom, na situação que a gente está, a gente não tem essa opção, tem que ser completamente online. Mas eu vou chamar atenção nesse momento a um aspecto em particular que está vinculado com a sincronicidade. É, isso é, é, é extremamente relevante nesse momento. A, sincronicidade. a gente tem cursos que podem ser totalmente assíncronos, cursos que podem ser totalmente síncronos e tem cursos que vão estar em algo nesse gradiente, no meio dessas duas coisas, um misto de momentos assíncronos e síncronos. Aí alguém pode ficar pensando, mas isso é? Isso é uma característica do ensino online? Isso é uma característica do ensino remoto? E eu vou dizer não, não é. <risos> não é. A gente pode ter a falsa impressão de dizer que isso é uma novidade. A gente ficar falando de momento assíncrono ou síncrono não estava no nosso discurso, é óbvio, mas o fato é que o nosso ensino tradicionalmente é dividido em momentos síncronos e assíncronos, né? se a gente está partindo do pressuposto que o meu aluno vai estudar em casa, que eu diria que é a maior parte das disciplinas dessa universidade. Né? A gente... Usualmente tem momentos em aula, estou falando do tradicional aqui, usualmente a gente tem aula, momentos em aula em que as aulas são desenvolvidas com exposições dialogadas, né, com, com as famosas lectures em que o professor apresenta um determinado conteúdo. E a gente tem frequentemente momentos extra classe, pode acontecer em casa, na, na biblioteca ou qualquer outro lugar, mas em que o aluno é defrontado com problemas, né, com problemas em que ele tem que mobilizar conhecimentos que foram uh, discutidos em sala de aula certo? E aí já existe toda uma discussão, existe toda uma área de pesquisa na área de educação e de ensino que, que, que problematiza esse, esse modelo, né? porque de fato, no modelo tradicional, não estou dizendo, dizendo que uma aula expositiva é, é algo ruim, eu não, tô, não, não é nesse sentido que eu estou falando, mas o fato é que usualmente o momento em que um aluno identifica que está dificuldades, que está com alguma dificuldade de compreensão sobre um determinado conteúdo, é o momento em que ele está enfrentando problemas. É o momento em que ele está resolvendo problemas. Não é o momento em que ele está ouvindo, em que ele está tendo contato com determinado conteúdo. Uh, e no modelo tradicional, quando o indivíduo está nessa situação de enfrentar problemas e identificar suas dificuldades, ele não está com... Um, um contato direto com o professor, ele está distante do professor, e aí ele vai ter que esperar até a próxima aula para perguntar para o professor ou ele vai ter que mandar um e-mail ou alguma coisa desse tipo uh, então muitos autores passam a defender que a gente tem que inverter esse processo, que o aluno ele tem que ter contato com o conteúdo fora da sala de aula, e ele pode ter esse contato com gravações, ele pode ter esse contato com leitura de livro, ele pode ter esse contato de uma, uma gama de formas, e ele tem que enfrentar problemas dentro da sala de aula. E aí, quando ele está enfrentando problemas, quando ele está resolvendo um exercício, quando ele está fazendo um, um experimento, quando ele está fazendo alguma coisa, ali ele, ele, ele, existe uma maior chance dele de identificar as dificuldades de compreensão que ele tem, e aí ele tem, ele pode de imediato uh, uh, solicitar o apoio do professor, do tutor, ou qualquer, ou, ou mesmo dos colegas. Uh, essa perspectiva de inverter o momento de sala de aula com o momento de enfrentamento de problemas, né, é chamado de sala, sala de aula invertida, que hoje é, é é quase um paradigma em revistas de educação, existem muitas revistas de educação que têm tratado esse tema. Né, Uh, e, digamos, existe uma série de metodologias Que são desenvolvidas para promover a sala de aula invertida A gente pode pensar que os elementos centrais dessa metodologia São protagonismo do estudante, valorização do tempo da sala de aula E avaliação formativa Eu não, eu não vou entrar em muitos detalhes uh, conceituais da sala de aula invertida Eu já vou passar a apresentar muitos exemplos Mas o que a gente pode pensar é Bom, isso, isso a gente bom a questão do síncrono e assíncrono no ensino remoto é algo muito importante e de que modo a gente pode nos apoiar nessas coisas que já ocorriam no ensino presencial para desenvolver um ensino remoto em que a gente esteja maximizando o acesso, a, a equidade de acesso eu esteja maximizando a participação e o engajamento do estudante em que eu esteja uh, tentando uh, promover ações que fomentem o pertencimento um senso de pertencimento maior desse estudante no, no ambiente universitário num, num momento em que praticamente não tem contato presencial a pergunta que eu coloco é de que modo os métodos ativos que são desenvolvidos para fomentar a sala de aula invertida poderiam auxiliar o ensino <Posalmente> emergencial toda a minha apresentação a partir de agora vai ser pautada nessa questão de que modo eu posso implementar um método ativo no ensino remoto emergencial Uh, algumas coisas que eu vou apresentar aqui o Enio já viu, né? <risos> mas uh, sempre vai estar acompanhado de uma discussão como é que eu posso implementar isso uh, no, no ensino remoto emergencial. Bom, um aspecto, um aspecto do ensino remoto emergencial que eu vou defender aqui é que dentro do possível existam momentos, os momentos de construção do conhecimento tenham uh, uh, grande parte dele planejado para ocorrer em momento assíncrono. E para que isso ocorra de forma assíncrona, para que o meu aluno tenha à disposição uma gravação, talvez algum professor possa pensar, levantar os cabelos e pensar, meu Deus, o Leonardo está propondo que eu vou ter que gravar um monte de aula. E eu vou ter que preparar essas aulas e eu ainda vou ter as aulas síncronas para discutir essas questões com os alunos. E aí eu vou dizer, bom, para alguns talvez seja isso. <risos> Mas para muitos eu diria que não. Para muitos eu diria que não. Uh, e como, como foi destacado no início desse seminário Eu sou físico né? Eu estou falando aqui para uma série de, de pessoas que são, são engenheiros E muito do que eu estou falando aqui precisa ser adaptado para engenharia eu não, não, não tenho absoluta clareza de, de, de que forma essa adaptação poderia ser feita Mas os exemplos que eu vou apresentar são do ensino de física Eu peço perdão por isso, mas para mim seria muito difícil dar um exemplo sobre o ensino de engenharia né? Mas eu acho que as pessoas vão conseguir pensar, pensar em, nessas adaptações Ok, a primeira, bom, a questão é como inverter a sala de aula. Existem uma série de metodologias, eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, uh, a gente tem artigos sobre o tema disponíveis, eu destaco esse artigo aqui, que é de autoria de, de integrantes do nosso grupo de pesquisa do Instituto de Física, do Grupo de Pesquisa e Ensino de Física, uh, mas eu vou começar falando de uma das coisas que talvez seja o mais importante se a gente quer inverter a sala de aula, que é a metodologia de just in Time Teaching. É, é, como é que funciona a metodologia do Justin Time Teaching? Primeiro, a, a, aos incrédulos, <risos> ué, talvez a metodologia não funcione em alguns contextos, efetivamente. Mas o fato é de que, o fato é que ela, ela, as experiências têm mostrado que ela funciona bastante. Né? Aqui eu mostro um artigo em que um dos autores é o Carl Weimann, que é, é um prêmio Nobel da Física, publicado no American Journal of Physics, em que ele fala que 80% dos estudantes... Como a implementação de metodologia, da metodologia Justin Time Teaching, liam antes da aula? 80% não é pouco, né? Alguém vai dizer 20% é muito. Bom, talvez, mas 80% não é pouco. Se eu tenho 80% dos meus alunos lendo o material antes da aula, eu diria que isso é muito bom. E como funciona essa metodologia? Bom, essencialmente, essa metodologia é uma forma de levar toda essa parte de contato do conteúdo, com o conteúdo, para um momento extra clássico para um momento anterior à aula, né? de modo que durante a aula eu possa discutir as dificuldades de compreensão do meu aluno sobre aqueles conteúdos que foram abordados em momento extra-classe. Então, a, funda, a fundamentação teórica que está por trás dela é que, primeiro, é a construção da aprendizagem a partir do que o estudante já sabe, cada estudante tem seu próprio ritmo e existe uma valorização do erro. Não é o um erro no sentido de que bom que o aluno errou, mas de entender que a aprendizagem demanda o erro, né? Então, a partir do erro de um aluno, eu posso fazer toda uma discussão conceitual. A partir disso, levar uma aprendizagem fantástica. Então, os elementos centrais da metodologia são um enfoque na dificuldade do aluno e o entendimento de que o estudante é responsável pela aprendizagem dele. Uh, essencialmente, como ela funciona? Essencialmente, o aluno antes da aula tem contato com algum material. Esse material pode ser um capítulo de livro, pode ser um vídeo, e é o que eu estou estimulando bastante aqui, o uso de vídeo. Pode ser até uma, uma simulação computacional, quem sabe? E eu proponho, o professor propõe antes da aula uma série de questões, algumas conceituais e outras mais operatórias, né? Algumas que tem que fazer alguma conta, outras mais conceituais, que o aluno, três questões usualmente, que o aluno responde antes da aula. Ele responde essas questões e manda suas respostas para o pro, pro professor via web. Eu sempre que implementei isso, eu usava o Moodle, né? Aí, antes da aula, antes da aula o professor analisa essas questões e identifica quais foram as principais dificuldades dos alunos de compreensão dessa, desse material, né? De modo que ele pode, durante a aula, realizar uma aula sob medida. Ele parte do pressuposto de que os alunos tiveram contato com, com o material. Ele não repete aquilo que está no material, senão a proposta fica totalmente deturpada, né? Ele, ele começa a aula com o pressuposto de que os alunos tiveram contato com aquilo, eles tiveram tais e tais dificuldades, alguma dificuldade em particular, e toda aula ela é dirigida para as dificuldades de conteúdo que tiveram, de compreensão de conteúdo que eles tiveram, para responder as questões que foram propostas. E assim por diante, antes da próxima aula é um novo material, o aluno responde questões, o professor olha antes e a aula sempre é sob medida. Esse aula sob medida não significa que toda a aula vai ser sob medida. Né, um, mas digamos, uma parcela da aula, imagina 20, 30 minutos do início da aula podem ser discutidos, podem ser reservados para discutir as dificuldades dos alunos uh, e aí que entra a questão que eu estava falando, a gente pode considerar a gente pode considerar usar aulas já gravadas eu não estou imaginando que esse material anterior vai ser uma aula que tu gravou né? quando eu falo em física, eu não sei o quanto está tá, tá impregnado a engenharia também, mas na física, a gente é, tem é, muito é, material que... disponível, muito Uh, eu vou dar um exemplo que é interessantíssimo, o caso do professor José, uh, Jorge Samartins. O professor Jorge Samartins é professor da Federal Fluminense né? e ele, ele esteve há algum tempo aqui no, no Instituto de Física uh, e ele me contou uma história que foi bastante engraçada. Né? O professor Jorge, Jorge Samartins ele, ele é professor da Federal Fluminense e ele foi convidado para ser paraninfo da turma de formandos de Física da Universidade de Brasília. Aí tu fica pensando, como isso? Coisa maluca. Sim, é verdade. O Jorge San Martins ele tem um curso de termodinâmica, assim como ele tem um curso de mecânica quântica disponível no, no YouTube. Né? Quando eu falo aqui em termodinâmica, é termodinâmica em nível maior. Né? Uma termodinâmica usualmente tratada ali no, no Halliday 2, né? termodinâmica no nível mais, mais avançado. E os alunos do NB julgaram que as aulas do Jorge San Martins foram tão importantes para eles, que estavam cursando a disciplina de termodinâmica lá em Brasília, que ele merecia ser convidado para ser paraninfo da turma deles. E o Jorge foi até Brasília, participou da cerimônia, foi o paraninfo de uma turma numa universidade em que ele não é professor. Né? Com as aulas que ele disponibiliza no YouTube. Então a gente tem que... Aí pensa, aí eu vou dar uma disciplina de termodinâmica, suponho. Aí eu vou, eu vou gravar essas aulas de novo? Por que, que eu não posso usar as aulas do Jorge Sá? Né? Existe uma, um, certo, um certo sentimento nas pessoas, talvez, de, não, mas daí eu não estou dando aula. Eu não estou dando aula se eu dou uma aula que já foi gravada para um, um outro professor? Pois, está esquisito, né? O papel de professor não é simplesmente apresentar o conteúdo ali, tem muito mais coisa que tu pode fazer. Então, eu vou falar de, digamos, se a gente coloca esse momento, essas classes, acreditem, independente de tu gravar a tua aula ou não, tu vai ter muita coisa para fazer a partir das metodologias que eu vou passar a apresentar daqui a pouquinho. Né? Se você comprar essa ideia da sala de aula invertida. Uma coisa importante do Just in Time, a tarefa tem que ser curta. A ideia é construir ritmo. Não é, digamos assim. Tem um aluno que sempre me falava, né, ah, professor, quando eu, quando eu era aluno antes do Just in Time, antes de conhecer o Just in Time, eu sempre, eu, eu não entendia por que, que valia a pena ler antes. Hoje eu tenho essa consciência, né, que vale muito a pena eu, ver, eu, eu ler o livro antes da aula e eu faço isso mesmo quando o professor não usa o Just in Time. Aí eu perguntei, mas pô, como é que tu nunca te deu conta antes disso, né? Aí ele disse, não, eu até me dava conta, mas eu chegava o professor perguntava, professor, o que, que eu posso ler antes da aula? Ele dizia, o livro. Aí, aí você não tem, a coisa não está pouco dirigida, entende? Então, tu, tu tem que dirigir, da tarefa curta, com bem localizado, o que, que o aluno vai ler. Né? Eu falei que um exemplo, um texto de cinco páginas, tu pode dar um segundo, um quarto e um sexto, se é uma disciplina de, de, de mais créditos, né? mas, mas que tu tenha coisas muito bem dirigidas para criar cadência, para criar ritmo. Aí o aluno cria esse ritmo e ele vai por conta própria. Uma coisa importante: a avaliação do just-in-time tem que ser por empenho. Não faz sentido se avaliar por acerto ou erro as questões que são dadas para os alunos para eles responderem antes da aula. Por quê? Lembra que eu estava falando da questão da avaliação, da valorização do erro? Se a gente passa a avaliar as questões por acerto ou erro, o que costuma acontecer é que os alunos começam a copiar as respostas dos colegas. E aí você não sabe efetivamente quais são as dificuldades dos seus alunos. E a metodologia vai cair por terra. Não faz sentido. Então a gente avalia, eu sempre digo para os meus alunos, eu, vai valer nota? Eu, eu responder as questões antes da aula? Eu, eu digo sim, vão, vai valer. Mas uh, uh, vai ser por acerto ou erro? Não, não vai ser por acerto ou erro. Mas eu, mas eu sou mais velho que vocês e eu sei quando alguém dá um mata cobra então, quando eu digo empenho, é, é tu olhar a questão e ver, não, o aluno leu o livro, teve empenho, tentou responder, pode ter escrito uma coisa completamente equivocada do ponto de vista científico, mas ele efetivamente se empenhou para responder aquilo, ele, ele deve ganhar uma nota em função disso. Bom, eu, eu, valorização da atividade é outro elemento importante que eu quero dizer, não adianta você colocar uma tarefa, uma tarefa de leitura e tu começa a aula repetindo aquilo que está na leitura. Isso já aconteceu em diversos contextos e foi um tremendo fracasso. Né? Com o passar do tempo, os alunos começam a perceber não adianta eu ler antes da aula, porque eu vou chegar na aula o professor vai, vai, vai, vai falar tudo de novo. Eu parei de ler, parei de olhar o material, porque na aula eu vou ter que ver tudo de novo, não faz sentido. Então, é importantíssimo que tu comece a aula partindo do pressuposto de que os alunos olharam o material. Né? Ah, mas ninguém olhou. Tem que dar um tranco neles e dizer, tu que está perdendo. Né? Na medida em que tu fica pensando nos poucos que não olharam o material para, digamos, em detrimento dos 80% que leram, os 80% que leram vão se sentir desestimulados, não vão querer mais fazer, fazer a, tarefa, a tarefa prévia. Eu vou colocar aqui um exemplo de tarefa de leitura. Ah, fiz besteira aqui só um pouquinho. Um exemplo de tarefa de leitura que eu uso Introdução à Física, vejam o formato dela, eu peguei, isso aqui era uma disciplina Introdução à Física, é uma disciplina de primeiro semestre para calouros do curso de Licenciatura em Física. E a tarefa de leitura era um resumo de um artigo, né, uh, três episódios de Científica, da Crateria Empirista, uma outra uma outra história, e vejam que, por exemplo, a primeira pergunta era bastante conceitual, né, quais eram os principais objetivos de Galileu com a sua teoria sobre a queda de graves? Né, uh, uh. Veja que se tu colocar uma questão que envolva só uma continha, talvez tu vai ter pouca coisa, vai ter pouco subsídio para identificar quais foram as reais dificuldades dos alunos. Com uma questão conceitual mais aberta, fica mais fácil tu identificar essas coisas. A segunda questão, os argumentos, bom, eu não vou ler ela, mas também é uma questão bastante conceitual. O que é importante é que toda tarefa de leitura tem essa terceira questão. Né? Tarefa de leitura ou tarefa prévia, pode ser de um vídeo também. Escreva brevemente quais pontos você teve mais dificuldade na tarefa de leitura. Ou ainda o que achou confuso no material. Indique também os pontos que mais chamaram a sua atenção. É a partir dali que tu vai bolar a tua aula. É a partir das, das dificuldades dos alunos. Né? E vejam que aí, tu pode gravar essa aula. Né? O aluno, imagine, o aluno, ele, ele leu o material, ele mandou as suas dificuldades, grava essa aula, deixa à disposição dos alunos, onde tu está respondendo as dificuldades deles, apresentando a, a, as Uh, explicações para as dificuldades pontuais que eles tiveram de compreensão e, e assim por diante. Bom, aí se a gente faz isso, né, isso aqui eu estou pensando em aula síncrona, né? alguém pode estar e na aula síncrona é o que você está prevendo? Bom, na aula síncrona é importante e eu penso que na aula síncrona é o momento em que a gente vai fomentar aquelas outras coisas, pertencimento, engajamento e participação. E aí existe uma série de formas de fazer isso, tá? eu vou começar falando... De uma metodologia chamada pre-instruction, que, sem sombra de dúvida, é a metodologia ativa mais difundida no mundo, hoje, né? muitos e muitos lugares as pessoas conhecem pre-instruction, não sei aqui quantas pessoas conhecem pre-instruction, se isso fosse presencial, eu perguntaria quantos conhecem aqui, uhum. talvez seria mais fácil. O, o Tem um essa... colega teu do Instituto de Física que deu um curso para nós, eu esqueci o nome dele. O Ives. Isso. Provavelmente. Ele Provavelmente. mesmo, foi bem legal. É. Isso. O Ives, ele, ele fez um start de, de pós-doutorado com o Eric Mazur, no, Isso. No, em Harvard, né? Uh, e nós encontramos, o... de, eu conheci ele lá em Harvard com o Eric Mazur, a gente estava fazendo uma, uma missão pelo projeto do PMG e ele estava lá, né? E depois, uhum. lá mesmo eu convidei ele para fazer o, uma palestra Ótimo. pra gente e ele fez, foi muito legal. Tá, okay. deixa eu só um... até comentar um pouquinho tu estava porque agora eu vi que tu, acho que vai voltar um pouquinho o assunto mas antes a, a, quando tu falava em metodologia ativa estava sempre associado à a, a sala de aula invertida tu estava tratando uhum. como sinônimo não não na verdade método ativo não necessariamente envolve sala de aula invertida né sala, é. de, sala de aula invertida não, não da nossa perspectiva não necessariamente é uma metodologia né uhum. é, é uma abordagem é algo mais amplo né então, sala de aula invertida pode ser entendida como esse processo de pegar uh, o momento de, de, de enfrentamento de problemas e trazer para dentro da sala de aula, ou seja, ocorre uma valorização do momento da sala de aula e aquele, aquela tomada de contato com os conteúdos que precisam ser mobilizados para uhum. resolver os problemas para pro, fora da aula, né? para o momento uhum. dessa classe. É, Veja que, por orgulho. exemplo. Eu, te, eu, te eu pergunto porque o invertido também, quando é síncrono, o invertido também pode, assim, apresenta primeiro o problema, né? Pode uhum. ser até em, em, em grupos e depois é que dá a teoria. Por isso que eu pergunto, eu sempre me atrapalho com esse invertido, né? Porque tem duas formas de considerar o invertido. O invertido ah, sim, no sim. sentido de que toma primeiro contato com o conteúdo e daí tira as dúvidas, mas também uhum. o invertido pode ser assim, eu jogo um problema, né? Por exemplo, eu faço em uma sala de aula, ah, os alunos têm que fazer um painel sensorial para descobrir Sim. qual é o melhor popular. Eles fazem, dá tudo errado e depois é que a gente apresenta a teoria, digamos assim, né? É, essa, essa é uma, uma interpretação possível, né? A, a, aliás, sala de aula invertida é, é um saco de gatos, né? Tem muitas interpretações que se dão para coisas. E tem gente Mas, que fala invertida em relação à infraestrutura da sala de aula, né? Falando nisso também, é, né? É. A, a, na, na parte física da sala de aula, né? Sim. A forma como eu estou tomando aqui é, é inversão no sentido de momentos de uh, uh, atacar um problema e de ter, tomar contato com o conteúdo. Né? Uh, então, conteúdo dentro da é... perspectiva que eu estou assumindo aqui, se eu, uh, uh, se digamos, o meu aluno em aula está resolvendo uma lista de exercícios de um modo bastante tradicional e fora da aula ele está tendo contato com o conteúdo, isso já é uma sala de aula invertida, mas não está usando o um método ativo. Né? Entendi. É, é, é, digamos, o inverter é esse processo de inverter. O que eu estou tentando propor aqui é, mais do que a inversão, é implementar um método ativo de ensino dentro da sala de aula no momento em que a gente tem síncrono. Né? Tá. É, é invertida Bom, eu, e ativa, então. <risos> isso. É. <risos> é Mais ou menos isso. Uh, eu, eu vou passar meio rápido pelo instruction, que parece que muitos vão conhecer aqui, mas essencialmente é uma metodologia ativa, é um método ativo que, que parte do pressuposto de que a compreensão conceitual dirige a construção de solução de problemas. Né? Então, ou seja, se eu quero resolver um problema, antes de mais nada, eu tenho que compreender conceitualmente, preciso uh, uh, identificar que, quais são os significados que eu posso atribuir a um determinado conceito específico. Uh, e ainda além disso, se parte do pressuposto de que a argumentação promove a compreensão conceitual e que essa interação social fomenta, que a interação social fomenta a argumentação então é uma disciplina que tem foco em aspectos conceituais das teorias científicas né e, e o objetivo em si é fomentar situações que demandam argumentação essencialmente como ela funciona né a gente apresenta uma questão que tem uma série de alternativas uh, usa eu, eu dou algum tempo para os alunos uh, se comprometerem com alguma das alternativas da questão. Se faz uma votação, existe uma série de métodos de votação, que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou entrar em detalhes nos próximos slides, mas se a situação boa ocorre quando entre 30 e 70% dos alunos uh, escolhem a alternativa adequada do ponto de vista científico. Quando isso acontece, a gente, se dirige, a gente não diz o resultado da enquete, da votação, só a gente olha o resultado. A gente não diz para os alunos resultados, simplesmente diz, procurem alguém que escolheu uma alternativa diferente da sua e convençam-o de que a sua alternativa é a mais adequada. Né? E aí os alunos procuram, isso dá um certo barulho dentro da aula, né? eles procuram alguém que escolheu uma alternativa diferente da sua e argumentam para convencê-los de que essa alternativa é a mais adequada. Depois de algum tempo, a gente refaz a votação, usualmente essa vota existe uma convergência para a resposta correta, e então o professor dá uma explicação, ele faz uma explicação sobre aquela questão e volta-se a uma nova questão ou uma nova discussão. Uh, se menos de 30% dos alunos acertam, se pressupõe que o aluno faça o professor faça, dê uma pequena dica sobre a questão e volte a apresentar a questão aos alunos para fazer uma nova votação. E se mais de 70% dos alunos acertam, uh, a ideia é que se passe a uma nova questão, porque já é um, um, um, um predomínio da do, do, do conteúdo uh, Vejam, muitas vezes Os professores ficam com a falsa impressão de Ah, todo mundo está acertando eu Tentei implementar o pre-instruction, só que todo mundo acertou Então eu tô com, isso é um ótimo resultado né? Bom, do ponto de vista Foi De aí. aprendizagem até pode ser né? Você ficou feliz, os alunos entenderam Mas do ponto de vista de implementação da metodologia A gente tem que ach, uh, Construir questões em que a gente divida a turma. Essa, Esse é o objetivo é, se, se todo mundo acertou É porque a tua questão não está suficientemente difícil Uh, a ideia é que a questão seja difícil, que divida a turma, para que ocorra o um processo de argumentação. Né? A gente acredita na argumentação. E Leonardo, aí, eu... essa... Sim. E, e como tu veria a possibilidade de fazer isso uh, nessa situação de participação remota dos alunos? Tu tá pensando isso para alguma coisa síncrona ou assíncrona? Porque... Eu... Uma, eles vão ter a, a dificuldade na conexão. Para eles interagirem e conversarem entre eles, tem um tem um nível de comunicação assim, fica bastante dificultado nessa situação, certo? Sim, sim. Uh, efetivamente, eu, eu, eu acho que pode não dar certo. Eu, eu não implementei ainda, no modo remoto, porque as minhas disciplinas estão paradas. Eu não consegui voltar às minhas disciplinas ainda. Mas a minha perspectiva... Uh, é de que muitos alunos vão ter muitas dificuldades de participar desse modo. Né? Eu até coloco, bom, tem uma série de métodos de votação, não vou entrar em detalhes aqui, mas uh, eu coloquei aqui no slide uma forma de fomentar o, o pre-instruction no modo remoto. Né? Uh, a gente pode fazer a votação a partir do modo enquete no MCONF, por exemplo. O Mazur tem implementado em Harvard usando o Zoom. Né? Eu... eu, eu Aprendi a fazer aqui com o Mconf. E, efetivamente, eu imagino que alguns alunos vão ter uma série de dificuldades, eu, eu não tenho clareza de como a gente poderia superar essas dificuldades. Mas o Kahoot uh, no celular, por exemplo, faz a enquete na hora, né? Sim, o Kahoot, sim. O, o que eu fico pensando mais é sobre a discussão, né? Como, digamos. E tanto no Mconf quanto no Zoom, tem as salas de aulas paralelas, né? Daí tu pode separar em grupos é. de, de respostas. Ah, tais e tais alunos responderam um A, vão para um grupo. Responderam sim outro grupo, responder não sei, vai o terceiro grupo, e daí roda, o, roda a pessoa no grupo, né? Uh -huh. No, no, no MCONF até dá para você mesmo fazer isso. Pode avisar os alunos, gente, eu vou, vocês vão ser colocados numa turma, né, porque tu pode ver as respostas dos alunos, tu cria as salas e rapidamente tu pode ir jogando as pessoas por questão, por escolha, para dentro das salas, cria a sala e as pessoas vão diretamente para uma sala, com uma pessoa que talvez eles nem conheçam, mas que sabem que escolheram uma alternativa diferente da sua. Mas, mas o que eu, é que eu acho que o outro aí que quer é chamar a atenção é que, é que nessa discussão eles vão precisar usar o microfone e precisam de uma boa internet, né? E provavelmente vão, nós vamos ter, ter alunos que não vão ter essa, essa situação. Bom, eu diria, vai ficar bastante prejudicado. Eu sei, talvez isso vá até de encontro, o que eu estava falando antes do assíncrono e do síncrono, né? Mas o que eu tô querendo defender aqui é que no momento síncrono, pior do que a gente uh, pior do que a gente ter essas dificuldades seria o momento síncrono não ter situações para fomentar o pertencimento entende? Uh, ainda que a gente vá ter essa dificuldade, eu estou usando o momento síncrono para fazer com que as pessoas conversem pior seria se numa aula em que a gente talvez tenha oportunidade de, de, de os alunos terem contato, só o professor ficar falando. que O problema de internet também vai acontecer nessa situação. Exatamente. Né? O problema de outro, é o minha mesmo, pres... né, de acesso, independente se é ativo ou não, o problema vai ser o mesmo né, de, de acesso. Então é. é melhor que seja qualificado, né, que seja uma interação. Né? O, o, o que poderia ser feito é colocar o máximo possível de coisas no modo assíncrono e essas situações de sincronicidade, de debate, elas terem um peso menor na disciplina, terem menos importância, Sim. mas nos momentos síncronos fomentar a participação, fomentar o debate, não ser um momento em que tenha meramente exposição. Essa, essa é a minha defesa aqui, né? É. E mesmo a Ainda parte, que eu do, diria... o... Mesma parte de um aluno convencer ou ensinar o outro aluno é... Pode ser por meios paralelos, né? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser. Eles podem se organizar também entre eles, né? Não necessariamente Precisa... usando a mesma plataforma, né? Dá para liberar isso? É, é uma possibilidade também, a possibilidade. E, digamos, o que eu estou falando aqui é, é mais o sentido de minimizar prejuízos, como eu coloquei lá no início. Mas eu sei que prejuízos vão ter. É muito difícil. Eu, eu não aí. Alguém poderia discordar de mim, a gente até pode falar depois disso, mas eu não vejo uma alternativa em que os alunos não saiam prejudicados. Não vejo. Acho que o prejuízo, é, e não só os alunos, os professores também. Né? A gente também não está, se fala muito no aluno, no aluno, mas os professores também estão ficando todos malucos. né? A situação é, é realmente dramática. Né? Prejuízos eu acho difíceis, difícil um cenário em que ninguém, absolutamente ninguém, seja, mesmo quem tem acesso está sendo prejudicado. Todo, em algum nível todo mundo está sendo prejudicado e, e o que verdade. é o melhor a ser feito, bom eu tenho as minhas posições, as pessoas vão ter outras e, e, e eu respeito todas e toda, todas as decisões são muito delicadas no momento como a gente está vivendo. Para complementar é, é, muito difícil, é, né? é difícil mas algumas algumas experiências que a gente tem tido aqui na escola de disciplinas que já estão bastante avançadas é, mostram que, na realidade, há é uma porcentagem ainda bastante pequena de alunos que tem um, um impedimento mesmo. Tá? Então, uhum. assim, dificuldade de conexão, sim, é possível, é, mas a grande maioria consegue. Eu, na minha disciplina, já por experiência, é, muitos puxam o microfone, dão explicações e, e, e conseguem, conseguem com relativo sucesso. É, inclusive, uhum. essa ideia aí do, de usar o Mconf para isso, ou o Zoom, é... Bastante adequado. A Cassiana está perguntando se o Mconf mostra percentual das respostas. Sim, mostra na hora o percentual das respostas. Sim. Na, na enquete, Sim. né? Então, é, uh -huh. essa ideia aí. Só, só não pode botar todos que marcaram a letra B na mesma sala, senão eles não vão convencer ninguém do outro. <risos> da outra opinião. Tem que misturar. É, essa é uma vantagem no Mconf, porque tu pode ver o voto de cada um, é em cima que ele está dando a porcentagem, né? Aí tu, tu avisa os alunos. Bom, só deixa eu voltar dois slides aqui porque eu não sei o quanto vocês aqui conhecem o pre-instruction, mas a forma de votação pode ser com clickers, clickers, pode ser feito até com a mão, estudos mostram que a forma de votação não faz diferença em termos de ganho padronizado de aprendizagem eu coloco aqui uma questão um exemplo de questão, né, no circuito de porque, que eu estava falando é interessante que as questões tenham enfoque conceitual não seja uma questão que tem tenha que fazer uma conta então, por exemplo, na figura abaixo R é um resistor, nesse circuito L1 e L2 têm o mesmo brilho, L1 brilha mais do que L2 e L2 brilha mais do que L1. Existe um, uma concepção alternativa de que a corrente elétrica se gasta quando passa por componentes eletrônicos. Né? Bom, eu posso apresentar essa questão aos alunos, lá no MCOMP eu posso criar uma, uma enquete, iniciar uma enquete, coloco lá três alternativas, os alunos respondem, e imediatamente eu começo a ver as, as respostas dos alunos, né? aparece porcentagem e diz que aluno respondeu o quê. Nesse meio tempo eu vou lá, crio salas de apoio, eu posso criar uma sala de apoio por tempo, né eu posso botar uma sala de apoio com cinco minutos, por exemplo, e aqui eu tenho todos os alunos e eu posso ir distribuindo, simplesmente tu arrasta os nomes das pessoas para cada uma das salas. Como tu está vendo as respostas, por exemplo, fulano de tal respondeu A e o Beltrano de tal respondeu B. né Eu já coloquei aqui na sala, na sala 1 vai estar o Beltrano e o fulano. Quando eu clicar em criar, essas pessoas imediatamente são dirigidas para essas salas. E em cinco minutos... Imediatamente elas voltam para a grande sala em que todos estão juntos. Tá? Dá para fazer no Zoom também porque o Mazur está fazendo. Eu não tentei usar em outras plataformas. Não sei dizer bem. Eu estou eu dando três disciplinas e uso uh, essas salas uh, paralelas em todas elas e funciona muito bem. E eu, Essa pessoalmente, é que... me sinto com poderes especiais porque fico circulando entre as salas. Ah, sim, você pode circular entre as salas. <risos> isso é uma vantagem também. Tem, uh, isso é uma coisa que a literatura da área de, de ensino remoto tem apontado como um dos aspectos primordiais uh, que é o uso de salas, remoto, salas de apoio. Né? É. Então, para mim, está sempre... Que sala de apoio, é. É, é o momento em que dá para apontar as pessoas para participar, para debater, é. para se engajar e assim por diante. É. E, por exemplo, assim eles têm que apresentar... Provavelmente, uh, um... Tipo assim, num pitch, né? Um apresenta para cada sala e depois um da sala tem que apresentar para outra sala. E daí me aconteceu Sim, assim, é da guria estar tá no celular e dizer assim, ah, não, mas eu não tenho como apresentar porque eu estou assistindo pelo celular. Na mesma hora, uhum. ela pegou, passou para uma outra colega pelo celular, e a outra colega apresentou para ela, botou, né? Projetou para ela, e ela ia falando os slides, né? Então, assim, assim eles se resolvem, né? É incrível. Sim, bom, bom. Né? Até essas alternativas, em turmas mais pequenas, sempre isso vai ser mais fácil. né Em turmas grandes, talvez, vai ser mais difícil. Mas acho que é possível. As minhas têm 40 alunos. Né? Pois é, então é possível. <risos> <risos> né? Mas em turmas pequenas, especialmente, isso é muito mais fácil. Né? E a gente, no Instituto de Física, a gente está cheio de turma com 8, 6 alunos. Né? E, tá. e aí isso se torna mais mais simples. O grande problema vai ser, efetivamente, eu diria, como o Eno chamou a atenção, a experiência tem mostrado que o grande problema é o acesso à internet. Isso eu vejo até com professores. É, a gente está, mesmo ontem, on, ontem que teve o um debate para a reitoria, né? direto algum professor caía, a voz entrava picada. Realmente é uma dificuldade que eu não sei bem como superar mas de fato. Leonardo, eu acho que o okay, que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, eu me considero assim, é, satisfeito com, a, com as alternativas que foram postas uh, pelos colegas, aí pela Carla, eu acho que, que o uso uh, dessa, dessa sala de apoio é, o, é uma maneira que eu, que eu vou, vou experimentar, sim, de, eu acho que é uma alternativa bem interessante de, de criar essas possibilidades, então por exemplo, numa disciplina que eu estou dando, né, eu já fiz invertida que antes de começar essa atividadezinha, eu tinha dado um, um trabalho que normalmente eles só fazem depois de ter visto o conteúdo. Então eu coloquei um trabalho para eles resolverem, lá né, que eles têm que me entregar, e depois a gente conversou em, em aula e fui acompanhando. E agora eu tô, por exemplo, essa semana eles têm um exercício a fazer. Eu tô pensando em, realmente, no nosso próximo Encontro 5, na segunda-feira, de preparar dessa maneira, assim como a Carla propôs, assim, né? aprender uhum. como é que se usa isso no Aniconf, eu acho que vai ser uma alternativa bem interessante. Parece que dá para fazer sim, porque eles vão ter um espaço. Talvez entre eles, eles sejam menos tímidos, assim, de se manifestarem sim. entre eles, do que se manifestar no, no grande público com o professor. Entendeu? Então, sim. se colocar eles, talvez, na sala de apoio, só entre eles, eles possam fazer essa discussão das pessoas que responderam o que, enfim, e, que criar. Porque, às vezes, o, muitas vezes se usa também a, a, a pretensa dificuldade técnica para ficar calado, certo? Uhum. Isso, eu queria aproveitar, desculpem, boa tarde, eh, boa tarde complementar boa tarde. aí o comentário do professor e da Carla Eu tenho usado também as salas simultâneas, eh, quase em todas as aulas, né, para engajar eles, né, para fazer a aula mais ativa e, eh, e eles, quando entram nas salas para tirar dúvidas, todos eles estão com o vídeo ligado Quando a gente volta para a sala principal, somente eu, né, então... Uhum. Eles se sentem mais à vontade em grupo, né, e interagem muito, né, com vídeo, com som, com, uh, de formas bem diferentes Eles se sentem realmente mais à vontade, interagem, é bem produtiva uh, Na última aula eu, eu tive que... eu dei tanto tempo eles passaram do horário da aula E eu tinha uhum. que fechar, porque tinha outro professor que ia usar a conta do Zoom uhum. E a aula já tinha fechado, tinha um grupo ainda na sala na, na, uhum. E eu entrei, ó, oh, vocês não terminaram ainda a atividade? Não, professora, a gente está terminando daqui a pouco, então Eu disse, bom, seis horas eu vou ter que fechar a sala Porque vai ter outro professor que vai usar o, o a conta Então, para vocês verem que eles se sentem bem à vontade nessas salas E eu acho que a gente não perde tanto, né? Uhum. É, é, de, do engajamento do, dos alunos, né? Quando a gente usa os recursos, né? E faz, claro, que a aula ativa, né? Exercícios, práticas em lugar da aula expositiva. Ótimo, ótimo. É. É bom As setores. minhas aulas são de quatro horas seguidas, tá? Para você, com 40 alunos Meu e ficam os 40 até o fim. E uma coisa que é legal também é criar uma sala de aula do cafezinho para eles irem. <risos> Quem já terminou, né? <risos> e Entre conversar. Um e outro pode ir numa sala de aula para conversar. Né? Uhum. Ah, legal, legal bom bom ter esses retornos como eu disse eu, eu não não estou implementando ainda eu, a minha, as minhas disciplinas não não, não puderam voltar por uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui mas uh, uh, uh, a ideia era apresentar alternativas aqui né possibilidades não sei se alguém quer comentar alguma coisa eu posso ir continuando aqui uh, bom acho que eu posso continuar não pode né ser nada. tá uma, uma questão uma outra metodologia que pode ser utilizada, que eu diria que é bastante interessante, é, é o método POI. Né? Uh, o, o Altair, o Enio, que estão eles já, já ouviram falar disso, porque fizeram o curso do PAP, né? Mas uh, eu, eu começo essa discussão sobre o método POI falando um pouquinho sobre sobre demonstrações em, em sala de aula, né? Este é um estudo publicado no American Journal, Uh, em 2004, em que eles fazem demonstrações experimentais com quatro grupos diferentes. E num primeiro grupo, os estudantes não veem demonstração experimental nenhuma. Uh, no grupo B, eles só observam uh, a demonstração. Num grupo C, são quatro grupos de estudantes. Né? No grupo C, eles precisam predizer o que vai acontecer no experimento antes de observar ele. E num grupo D, eles têm que predizer o que vai acontecer no experimento, antes do professor fazer a demonstração, depois eles observam o experimento e, por fim, discutem uh, sobre as discrepâncias entre as predições e o que foi observado. E aí é avaliada a aprendizagem dos alunos uh, a partir de testes padronizados e se evidencia que não há diferenças significativas, estatica, estatisticamente significativas, entre os grupos A e B, em termos de ganho padronizado de aprendizagem, então ter demonstração ou só observar a demonstração não mostrou qualquer, qualquer aprendizagem e a aprendizagem conceitual cresceu do grupo A a B que não teve diferença para o grupo C e para o grupo D que teve maior, maior aprendizagem, maior ganho de aprendizagem o uh, que, que isso evidencia para a gente? Que é necessário engajamento, né? a aprendizagem demanda engajamento e aí existe o método POI que é um método para promover esse engajamento o método POI ele é uma sigla Significa predizer, observar, explicar. E no, o P significa, no momento do P, né da predição, o aluno precisa dizer fazer uma predição. E aí é interessante pedir que o aluno escreva, faça essa predição por escrito. Sobre o que vai acontecer se um experimento que o professor uh, uh, diz uh, que vai fazer. né Ele explica, vou fazer isso aqui. O que que vai acontecer? O momento o, o segundo momento é de observação. O professor faz o experimento e no terceiro momento eh, os alunos explicam eventuais divergências entre o predito e o observado. Né? Eu ainda não cheguei na parte do ensino remoto, né? Como é que eu poderia fomentar isso no ensino remoto? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existe um software Interactive Video Vignettes uh, que ele é construído baseado no método POI, tá? em que tu, tem, tu pode colocar um vídeo uma questão, e dependendo do que o aluno responde, tu vai para um outro vídeo que discute essas diferenças entre a predição e e o que aconteceu no evento, então é, é, essencialmente é um software para fazer fazer tutoriais inteligentes, eu, eu não coloquei imagens aqui por questão de tempo, escopo da apresentação, mas eu vou mostrar um exemplo de método POI, que foi de, de uma atividade que foi feita por um professor da URES do Campo Litoral Norte, o Alexandre, e e ela como é que era essa atividade, né isso ele fez no modelo presencial, tinha quatro, três pratos, ele botava uma fonte de luz, uma lâmpada loja em cima dos pratos, e ele colocou um termopar entre cada um dos pratos, né? um, um direto na mesa, um entre o primeiro e o segundo prato, um entre o segundo e o terceiro prato. E a pergunta que ele fazia aos alunos é, qual dos termopares vai registrar uma temperatura mais alta? Né? Uh, e aí, bom, os alunos faziam as predições, né? e aí quando ele mostrava o resultado, o resultado era que, o termopar mais próximo da mesa registra uma temperatura maior. e surpreendia uma série de alunos, porque eles achavam que o termopar, alguns deles, né, que o termopar mais próximo da lâmpada registraria uma temperatura maior. Né, porque a, a energia está saindo da lâmpada. Outros diziam, não, o do meio, todos eles vão registrar a mesma temperatura, porque não há diferença significativa entre a posição dos termopares. E o fato é, os alunos tinham que explicar por que isso acontecia, e... e isso tinha tudo a ver com o um efeito estufa. né? Como é que a gente podia fazer, pode fazer isso na MCONF? Usando aquela ferramenta de sala de apoio também. Né? Tu pode fazer... fazer os, uh, os, Apresentar a, a questão aos alunos. E dependendo das, das circunstâncias, tu pede... Tu diz até qual é a alternativa correta. Bom, a alternativa correta é essa. Então eu vou distribuir os alunos nas salas. Uh, um que escolheu a alternativa correta e um que não escolheu. E vou solicitar que o aluno que não escolheu a, a alternativa correta explique as divergências entre a sua predição e, e o que aconteceu e o aluno que respondeu a alternativa correta auxilia esse aluno na construção dessa discussão, né, a explicar essas divergências. Ali eu estou construindo pertencimento, ali os alunos estão uh, numa situação de colaboração, um aluno está ajudando o outro, né, e isso constrói um, um, um, um laço de afetividade entre os alunos que é importantíssimo, Importante isso, principalmente no momento como a gente está vivendo. Uh, ok. Tem mais esse ganho, né, Leonardo? Sim, sim. Esse, esse é um ganho fundamental que a gente é, é, ganha ainda que... mais importância nesse momento, né? Exatamente isso que me que, que eu fico um pouco né, indignada porque a, a rotina da sala de aula é muito importante, né, para as pessoas não se sentirem é, isoladas, né? Então é um pertencimento, é uma criação de vínculo. É, ajuda na saúde mental dos alunos, né? Sim. Nós também, né? Eu lembro, eu, eu lembro da minha felicidade quando eu comecei a dar aula. Eu, eu era a pessoa mais feliz do mundo de ter voltado à rotina, sabe? <risos> ter contato com, com os é. alunos e conversar. Sim, isso é fundamental para nós também, né? É. Como eu disse antes, a gente pensa muito nos alunos, mas os professores também, estão estão com problemas seríssimos, né? Uh, uma questão importante que eu chamo a atenção aqui que o método POI pode ser explorado do, com, com simulações computacionais. né? A gente pode, Eu estou mostrando a mesma questão que eu coloquei antes. Eu, aí eu estou pensando já em ensino remoto. Né? No ensino remoto, às vezes, vai ser muito difícil tu explorar um experimento. Muitas vezes, você pode pegar experimentos que estejam, eventos que estão na, na, na, com vídeo no YouTube. A gente tem uma série de coisas nesse sentido. Mas a gente pode usar simulação computacional também. Na engenharia, eu sei que também se explora muito simulação computacional. Era isso que eu ia falar, Leonardo, eu tenho usado vídeos de experimentos que estão no YouTube, então do aula de estruturas de aço, tem um uhum. monte de experimentos de estruturas de aço no YouTube, de uhum. universidades americanas e tudo mais, então eu peço para eles assistirem ao ensaio e, e aplicar o, o Metropoi nisso, então demanda muita interação nesse sentido, uns acham que Ótimo. vai se comportar de um jeito e de outro, mas o YouTube é, é sensacional para isso. A gente não, não faz ideia da quantia de coisa que tem lá. Uhum. Pois é. pois é, A gente pode explorar coisas que estão lá, né? Mas mesmo quando não tiver, a gente pode tentar partir para uma simulação computacional. Pode ser uma alternativa interessante, né? É, é uma possibilidade. Bom, eu, eu, quantas pessoas tem agora? Dá para ver aí? Agora, chegamos a 40, agora estamos em 32, a Angela e o João pediram licença, pediram desculpas se tinha uma reunião antes Então, uhum. tem, tem mais gente aí que tem, tem saído. Ah, uhum. Aliás, vale observar, obrigado, Leonardo, só eu coloquei ali embaixo, pessoal, no chat, um link para um formulário, quem puder deixar o nome e assinar, é só um registro para a gente ter... É, o, a estatística de quantos têm assistido, têm acompanhado esses, uhum. uh, esses eventos. Obrigado. Imagina. Só porque eu, eu, pelas manifestações, muitos de vocês aí parecem que já estão com métodos ativos muito bem encaminhados, né? Muito, muito ligados nessa, nessa questão. Mas uma das coisas que é importante quando a gente está pensando em métodos ativos, é que os verdadeiros métodos ativos envolvem mudanças mais drásticas do que Uh, apenas questões estruturais na forma de apresentar o problema. né? O, o Enio, Como eu disse, o Enio já viu essa apresentação, ele já sabe do que eu estou falando aqui. né? O próprio Mazur fala isso. né? O Mazur diz eu queria ajustar a minha abordagem de ensino de qualquer forma. Já havia passado de outras tradicionais para o pre-instruction, mas o pre-instruction está reparando um modelo de ensino falido e não pensando a experiência como um todo. Isso ele diz numa entrevista que ele dá para o Tobias, né? que é outro membro do nosso grupo, que tá, esteve lá em Harvard o Spinoza e o Tobias e, e, e ele está absolutamente consciente de que efetivamente se a gente quer revolucionar a gente tem que mudar a forma como a gente apresenta os problemas a gente precisa modificar a forma como o conhecimento é mobilizado nas ações, não só so, somente a, a estrutura de como os problemas são apresentados, ele não está dizendo que o pre-instruction não, não serve para nada, ele mesmo implementa o pre-instruction, né? aliás, eu, eu não estou dizendo aqui que os, os, os, os exercícios livrescos não são importantes, são, são importantíssimos, são fundamentais, uh, não estou dizendo que uma aula expositiva tem que morrer, muito pelo contrário, longe disso, eu estou falando que a gente precisa de mais do que isso. Além disso, a gente precisa botar o pessoal para trabalhar em problemas um pouquinho mais abertos. Né? Uns problemas que estão mais relacionados com os verdadeiros problemas que eles vão atacar na vida deles. Né? Uh, e aí, o que que, que que o Mazur, no fim das contas, estava querendo dizer, né? Eu estou traduzindo, usando a didática francesa para discutir isso. O Vernier diz, um dos maiores problemas do ensino é desenvolver, ao mesmo tempo, a forma operatória do conhecimento, isso é, o saber fazer, e a forma predicativa do conhecimento, isso é, saber explicar os objetos e suas propriedades. Vejam que você explicar um determinado conceito é muito diferente do que mobilizar ele frente a um problema aberto. É totalmente diferente. Muitas vezes o aluno ele é capaz de, resolver, de, de, de, de enunciar um conceito com muita precisão, de usar esse, esse conceito para resolver esses problemas idealizados que estão nos livros, mas quando ele enfrenta uma verdadeira situação que não tem os limites bem definidos, os problemas que, que um engenheiro enfrenta na carreira, por exemplo, né? Não é dito, ah, um objeto de, tanto, de massa X, de, de, de comprimento tal. Na verdade, ele, ele tem problemas que ele tem que, tem que ter, desenvolver a criatividade para resolver. Né? Ele precisa mobilizar, ele precisa desenvolver a forma operatória do conhecimento é o saber fazer. E esse tipo de conhecimento só é desenvolvido, não é desenvolvido naturalmente, muitas vezes simplicitamente se entende que naturalmente o aluno vai desenvolver essas habilidades. Não é verdade. Né? Às vezes ele, ele vai desenvolver batendo a cara contra a parede quando já estiver no mercado de trabalho, né? Mas a gente pode fomentar isso devagarinho no ensino a partir de problemas contextualizados, problemas, problema, situações problematizadas. O que que é contextualizar, né? Para discutir contextualização, eu trago aqui a metáfora do tecido de um autor chamado Cole, que ele fala que a palavra contextualizar vem, eu não sei se do latim, do grego, bom, não vem ao caso, mas vem do termo entrelaçar. Certo? Então, e, e a metáfora do tecido é, um fio ele só tem sentido quando ele está dentro de um emaranhado. Né? O, o sentido da existência de um fio de tecido está na construção do tecido, não no fio isoladamente. Então contextualizar dentro dessa perspectiva é mostrar o sentido desse fio dentro do, do, do tecido. Né? Uh, então o um ensino contextualizado tem como pressuposto de que são essas situações que vão dar sentido para o conceito. E que essa contextualização promove o engajamento e, primordialmente, que a tomada de decisão é um elemento central no ensino de ciências e tecnologia. Aí, se eu quero desenvolver um ensino contextualizado, eu tenho que pensar que minha, minha atividade, a minha aula, tem que envolver contextualização e problematização, principalmente no início. Né? Muitas vezes a gente apresenta os conteúdos e diz, bom, agora a gente entendeu esse conteúdo, vamos implementar num problema. Aí você está invertendo as coisas. Você tem como, né? Aí vai na sala de aula invertido no sentido que, que a Carla estava falando. Né? De começar com o problema. Né? Não de o problema ser uma ilustração da função num de determinado conhecimento. E, e, que, e, e no ensino contextualizado nem todos os elementos do, do, do evento estudado são fornecidos. Eu poderia apresentar uma série de exemplos aqui. Até tem, eu tenho um artigo que eu publiquei esse ano numa revista sobre alguns problemas que eu tenho desenvolvido na disciplina de introdução à física. Uh, mas eu vou, eu vou dar um eu teria mais exemplos para dar mas eu vou dar aqui dois três por questão de desculpa a gente já está passando bastante do horário mas uh, por exemplo quanto ao conceito de força de arrasto né eu estou colocando aqui como ensino tradicional evidentemente eu estou entendendo o ensino tradicional como aquele aquele aquele ensino uh, em que o conteúdo do livro é, é, é, é, é supostamente transmitido ao aluno né? Alguém pode dizer, não, eu dou aula positiva, mas ela não tem esse formato. Concordo? Ok. Uh, isso pode estar acontecendo, mas muitas vezes aí vocês têm que acreditar, e se não acreditam, precisam passar por algumas salas da universidade. Muitas vezes o ensino é efetivamente uma cópia do que está tá no livro didático. Né? Uh, um, aqui eu coloco o que está no Harley, que é o livro que é utilizado nas Físicas gerais, né? e a força de arrasto, o conceito, a discussão sobre força de arrasto, ela começa dizendo, um fluido é uma substância, em geral um gás ou um líquido capaz de escoar. Quando existe uma velocidade relativa entre um fluido e um corpo sólido, o corpo experimenta uma força de arrasto que se opõe ao movimento relativo e é paralela à direção do movimento relativo do fluido. Vejam, esse conhecimento está sendo apresentado de forma absolutamente estéreo. Não tem um problema que está sendo resolvido a partir desse conhecimento que está sendo construído. Isso não é ensino contextualizado. É muito pelo contrário. A gente está promovendo uma desicletização do saber. A gente está dizendo que existe esse conhecimento de um modo absolutamente deslocado de um problema que dá origem a esse conhecimento. Né? Uh, aí a gente vai lá para a seção de problemas E vão ter coisas do tipo A velocidade terminal de paraquedista é tanto Suponha que o coeficiente de arrasto seja tanto né? Determina a razão entre a área da seção reta Efetiva A na posição de menor velocidade E a área na posição de maior velocidade Essencialmente o aluno resolve esse problema Implementando fórmulas Sem qualquer raciocínio mais complexo Sem qualquer tomada de decisão né? E ele pode ter muita habilidade Para fazer isso, mas não entender nada De força de arrasto uma forma diferente de discutir isso e é a forma que eu desenvolvo em introdução física eu começo com o problema é seguro tirar para cima né e aí os alunos fazem uma grande discussão uma resposta muito comum é não não é não é seguro porque a velocidade que o corpo chega no chão ela é igual só que ela tem igual intensidade e direção só que sentido contrário de que ela da velocidade que ela sai do solo né você uh, estão evocando um modelo sem força resistiva para resolver um problema em que a força resistiva é absolutamente importante. Né? Aí eu falo, pô, mas então você está me dizendo que uma gota de chuva ela vai cair numa velocidade gigantesca no solo, né? Esse modelo não está resolvendo esse problema. E aí há, há toda uma discussão de como resolver o problema e eles resolvem isso uh, com simulação computacional. Aqui eu estou mostrando o uso do Insight Maker. O SiteMaker é um software maravilhoso, eu sugiro que todos olhem o SiteMaker uma vez na vida, eu digo isso sempre que eu falo do Insight Maker. é um software de diagramação em blocos, a gente vai ligando as, as isso aqui é semelhante ao Simulink né, do MATLAB, mas ele é, a grande vantagem, ele é online e é muito leve, você não precisa baixar software nenhum, né? você entra no site, monta os bloquinhos e roda, esse aqui é um gráfico que, que eu construí lá no InsightMaker. Uh, e aí os alunos chegam, bom, aqui tem o software modelos, que é outro também, acho que tem que explorar muito recurso computacional no momento que comecei no remoto. Né? E aí se chega à conclusão de que não é seguro. Não é seguro atirar para cima, né? porque apesar de não chegar com a, com a mesma velocidade que saiu do cano do revólver, se chega com velocidades, aqui está mostrando que o projétil chega com quase, quase 100 metros por segundo no solo, e isso é, é, é velocidade suficiente para um, um projétil perfurar o, o crânio de uma pessoa. Né? eu me inspirei nesse artigo aqui para desenvolver essa, essa atividade mas acho que o conhecimento todos, todos, todos os conceitos vinculados à força de arrasto eles são construídos uh, n, n, a partir da demanda para resolver um problema eu não estou desincretizando uma coisa, não estou dizendo que esse conhecimento ele existe e, e, e esqueço o problema que deu origem a esse conhecimento, eu não estou dizendo que força de arrasto foi o conceito de força de foi inventado para discutir tiro, não é isso? Até não, não sei se não é, não é possível que sim, lá pensando nos passados, né? Mas uh, uh, a questão é de que existem um tipo de problema, um certo tipo de problema, que para eu resolver eu preciso mobilizar esse tipo de conceito. E isso vai ter muito mais significado para o meu aluno. Né? Uh, bom, eu vou, eu vou passar esse problema, que tem, teria vários exemplos aqui, mas avançado da hora, não quero entrar em detalhes esse aqui seria um outro problema, quantos quilômetros por um litro um ser humano poderia correr se conseguisse obter energia da combustão da gasolina é um problema bastante interessante de ser resolvido existe um livro de, de, de divulgação científica que o título é E se, e se, é bem legal e se, separadinho com ponto de interrogação. tem uma série de perguntas desse tipo que, e com resposta lá e tal Aí alguém pode perguntar, e avaliação? Bah, avaliação no ensino remoto é... Já, a avaliação já é, já, já é uma coisa desgraçada no ensino presencial. No ensino remoto, meu Deus, fica mais complicado ainda. Mas só uma sugestãozinha rápida antes de eu terminar aqui, eu já vou terminar aí, eu, eu juro. <risos> uma da alternativa interessantíssima é o uso de rubrics, tá? Que Eu tenho um artigo, que, que é uma revisão da literatura sobre o uso de Rubik's, são aqueles protocolos de avaliação. Muitos artigos têm mostrado que o uso de protocolos de avaliação Uh, uh, possibilitam a autorregulação O que, que é autorregulação? O uh, que, que é um protocolo de avaliação, antes de mais nada? né? Imagina Opa, que eu tenho uma eu série de <risos> Um protocolo de avaliação Imagina que é uma, uma tabela Com uma série de objetivos a serem alcançados Com aquela com aquela atividade é, Muitas vezes os objetivos de ensino Eles são estabelecidos, mas ficam uh, De posse do professor né? Ou ele isso passa muito por cima Ele até diz, ah, os objetivos são esses E, e assim vai indo mas o protocolo de avaliação é um instrumento tal que lá estão... Aqui eu tenho um, um exemplo de protocolo de avaliação que eu uso numa disciplina de física experimental, uh, em que eu tenho uma série de critérios em que no final da atividade eu coloco um Vzinho, um meio ou um X para cada um desses elementos. certo? Só que esse, esse protocolo é entregue para os alunos no início da atividade. Então um aluno ele olha esse protocolo e ele já sabe, eu vou ser avaliado por esses critérios. Eu tenho que de algum jeito chegar no Vzinho em todos né, ou no máximo possível E se autorregular Autorregular é um conceito que está vinculado com metacognição Autorregulação é, é, é uma das dimensões Da metacognição, na verdade É tu pensar o que que eu preciso mudar Na minha aprendizagem No meu saber Para alcançar aquele objetivo Eu estou regulando a mim mesmo né? É um conhecimento sobre eu mesmo Então o protocolo de avaliação É uma forma de fomentar a autorregulação né? Os elementos centrais feedbacks em termos de metas estabelecidas, avaliação em termos de nível alcançado, resultados expostos antes da tarefa subsequente. Isso também é fundamental. Se tu propõe um, um protocolo de avaliação, no final da atividade, tu tem que avaliar a atividade usando esse protocolo e tu dá o resultado para o aluno. Ele vai olhar os lugares onde ele tem x e ele vai se autorregular. Ele vai dizer, eu preciso melhorar nesse elemento. Muitas vezes o, o aluno ele não tem consciência de onde está a dificuldade dele. Ele não tem consciência... Parece bobo, mas não, não é algo trivial. Às vezes o indivíduo não tem noção de onde que eu estou bre... travando. Com o uso é de protocolo de avaliação. Né? Como? E é por atividade, né? Por objeto de ensino, daí, né? Isso. Isso eu tenho. Às vezes que eu usei na física experimental é um protocolo a cada três aulas. Porque uhum. cada experimento demora umas três aulas. Uhum. É. então a, a, a cada só que às vezes muitas vezes eu já vi professor "Ah, eu estou usando o protocolo só que ele entrega as respostas no último dia de aula <risos> aí aí tu perdeu todo o poder do instrumento né de o um aluno usar o resultado do protocolo de uma atividade para melhorar para a próxima né se tu recebe tudo no final bom agora acabou a disciplina eu não consigo melhorar mais nada larguei né então é, essa essa questão de criar a cadência na avaliação Outros também dizem, ah, eu uso o protocolo de avaliação, só que só entrega o protocolo no final da atividade. É? Aí não adianta nada, porque tu não promoveu a autorregulação. O aluno no início de posse dos elementos, ele consegue se autorregular, ele consegue pensar, aqui eu consigo, aqui eu consigo, aqui eu tô com problema. Vou ter que pensar mais nisso aqui. É? São instrumentos facilitadores da, da, da autorregulação. Quanto à a, a forma de, de usar os protocolos, o Moodle permite criar protocolos de avaliação, né, uh, eu não consegui colocar uma foto atual porque o Moodle está fora do ar hoje. né? Mas eu peguei uma, uma imagem que tinha lá. No, eu, eu, foi mancada minha, eu devia ter feito isso alguns dias. Quando eu fui pegar o Moodle eu já estava fora do ar. Mas uh, existe um, um site chamado Rubik Maker em que tu pode criar protocolos de avaliação. E o mais legal é que ele tem exemplos já lá. Né? Ah, eu quero avaliar, por exemplo, eu quero avaliar o tópico pesquisa no componente overview. E ele já te vem com uma sugestão de protocolo. Claro, está em inglês, tu vai ter que traduzir, mas ele já vem com com, com, com, alternativa, com sugestões para ti. É, e no final de tudo isso, tu pode clicar no vizinho, sai um arquivo em PDF, ou mesmo tu pode colocar marcações ali no futuro. Eu sei que eu falei meio rápido, mas é que eu vi que a gente já está 5h20, eu quero terminar, não quero ir tão longe. Mas só para encerrar as minhas considerações finais, a gente pode passar alguma discussão depois. Três pontos que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro que é, é, é fundamental no ensino remoto a gente considerar o que já está pronto. A gente não precisa fazer tudo de novo. Muitas, muita coisa está pronta na internet. A gente tem que aproveitar essas coisas. Uh, a gente tem que valorizar muito o momento síncrono, porque muita gente vai ter muita dificuldade uh, nesse negócio. Bom, a experiência tem mostrado que nem tanta gente, mas eu diria significativa parcela dos alunos vão ter dificuldades de acesso à internet, Uh, e, e então a gente tem que valorizar esse momento síncrono para discutir situações e problemas, né? e deixar aquilo que pode ser gravado para ser gravado, né? aquilo que pode ser assíncrono, que seja assíncrono o que não pode ser assíncrono, vai ser síncrono, né? que é as discussões as discussões não podem ser assíncronas até pode, num fórum e tudo mais, mas se perde muito com isso essa é a verdade, minha experiência nunca foi das melhores com o fórum, muita coisa boa sai de lá, mas Nunca eu consegui ver, numa situação de fórum, uma discussão que estivesse próxima do nível das discussões que ocorrem a partir do, do, do debate direto. É, é, é um outro tipo de, de, de perspectiva. E o que eu defendo aqui é problematização. Isso eu sempre vou defender em qualquer seminário que eu for falar de métodos ativos, tanto no ensino remoto quanto no presencial. E o MCONF dá essa possibilidade com o uso de sala de apoio, o Zoom dá a possibilidade com o uso de sala de apoio, até onde eu vi o Microsoft Teams não dá essa possibilidade, posso ter errado, é preciso olhar melhor, né, o Google Meet eu não, não, não tenho clareza também, mas o Zoom e o o, o Mconf dão com toda certeza. E é isso, gente, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar falando, de estar debatendo aqui com vocês, eu estou à disposição para qualquer debate agora, ok? Muito obrigado. Obrigado Leonardo, excelente Não. exposição. Só para complementar ali, uma coisa que pode ser usada eventualmente são as salas do MCONF da ELOS, é, se for para criar grupos pequenos de alunos na hora, então tem grupos de acho que até 15 pessoas, alguém pode me corrigir, acho que era isso. Isso até. É, 15... Ah, tu chegou a me contar. É, 15 pessoas, é gratuito, cria um MCONF lá e, e os alunos podem é usar essas salas à vontade ali durante a aula, então e retornar, claro, demanda um pouquinho ali de, de, de jogo de cintura para mandar os alunos para um outro mconf e depois trazer de volta, né? Mas uhum. mas é uma solução eventualmente se está no Microsoft Teams e não tem sala de apoio precisa de uma sala de apoio. Tem um, um serviço pago baseado no Jitsi que é, também ele ele possibilita a construção de salas de apoio E essa volta dentro do Jitsi mesmo Eu nunca cheguei a usar, mas sei que o Mazur Tem usado às vezes também Ele usa o Zoom e o Jitsi Nos Eu outros usei 70. essa do Elos também Dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona bem né? ah, Ótimo Ótimo é. <risos> é, o, que o pessoal já está familiarizado né, com o Mconf Então acaba sendo Algo, algo mais, mais em casa uhum. é, E é produzido pela URGS né? Isso que é interessante É é, de certo modo, usar o MCONF é apoiar um trabalho que é realizado por nossos colegas né, do Instituto de Informática, a coordenadoria do MCONF, um software livre produzido aqui dentro né? é isso nos dá um pouquinho de orgulho para quem ama a URGS ver que um software desse poder foi produzido aqui dentro